Eu sou a doutora Nanda Menezes, eu sou dentista e especialista em ortodontia e hoje eu vou explicar para você como a doença periodontal pode levar ao óbito. Muitas pessoas não sabem que estão com doença periodontal e essas bactérias podem cair na corrente sanguínea e ficarem alojadas em outros órgãos do seu organismo e levar a endocardite bacteriana, a nefrites, várias doenças do nosso organismo e você não sabe de onde veio a origem. Se você já tem alguns sintomas como sangramento, halitose, o tártaro, procure o mais rápido possível o seu dentista. Ele vai avaliar e vai te explicar mais sobre a periodontite. Eu espero ter te ajudado. Se você conhece alguma pessoa que possa ter esses sintomas, compartilhe esse vídeo com ela.